E aí galera, bem-vindos todos. Então de novo, aqui esse modelo eu sinto um tesão fodido de fazer porque é uma forma de gerar muito valor para ex-alunos, para galera que está aí nessa jornada de libertação da CLT, buscando mais liberdade, buscando trabalhar com mais propósito, fazer o que gosta, ganhar dinheiro com isso, porque sim, é importante. E aí eu trago aqui mentorias, é uma forma de de ajudar, de, de trazer valor, e eu acho que nada mais relevante do que trazer histórias de pessoas assim como vocês, né, com os desafios aí concretos. Então, em vez de eu sair falando, falando, falando, eu vou tentar ajudar aqui é, problemáticas super concretas de vocês. Hoje a gente tem o grande prazer de falar aí com o querido Marcelo, já vou chamá-lo aqui. Fala, Marcelo, beleza? E aí, é? tudo jóia? Tudo beleza? Tudo jóia, muito bom revê-lo aqui. Como é que tá essa quarentena? Tudo fluindo? Tá, tudo tentando fluir. <risos> Na medida do possível, né? É, é, que pode. Muito bom. Então, Marcelo, é, já conhece o formato, né? Vi que você participou aí, a gente já trocou uma ideia. Então, vamos gerar o um máximo de valor para ti. Traz aí um pouquinho da sua história para a galera conhecer um pouco do contexto, para entender melhor também qual o desafio, o que, que especificamente você está precisando de ajuda nesse momento aí. Eu sei que você já deu um passo né, na libertação da CLT, agora você está no momento de dar tração para esse seu novo projeto. Então, fala um pouquinho aí rapidamente do seu projeto, da sua da sua transformação e, e bora gerar valor. Bom, é, há muito tempo eu já vinha é, com essa pulguinha atrás da orelha, querendo me dar essa liberdade de poder trilhar o meu caminho, o meu rumo. É, sentia que ficar no escritório, ou em, por mais paixão que eu tivesse pelo... Pelo que eu fazia, eu sentia que eu estava perdendo alguma coisa. E, e aí, e, trabalhando, trabalhando, te conheci, a gente conectou e, na sincronicidade. Eu fui liberto e estou no processo de ter o meu projeto e dar atração. A questão principal, no primeiro momento, é a ter entrada de caixa, né, ter receita. E, paralelo à minha caminhada tradicional de mercado de trabalho, eu conheci o coach lá em 2011, vim trabalhando, fazendo formações, depois mais uma em 2013, e aí eu comecei a atender paralelamente e isso me deu uma, uma paixão muito grande por poder treinar as pessoas, né? porque o coach ele é um treinador, né? Não, mais nada que isso, e aí você tem acesso a ferramentas, acesso a algumas coisas que são muito relevantes pra, para as pessoas, e eu vi que eu fazia diferença para ela. Né? Então, é, são pessoas que, de alguma forma, entraram em contato, foram indicando, você atendia presencialmente. E aí, meu sonho era escalar isso, poder levar uma mensagem. Né? E ao longo desse tempo, eu vim especializando em liderança, participei de um projeto, construí um livro junto com meus mais 26 colegas. Né? Então, aí, é, conectando a liderança com a espiritualidade. Mas a espiritualidade de, do dia a dia, né? Não é uma espiritualidade de religião e tudo mais. É uma espiritualidade de você perceber o próximo e trabalhar a liderança em cima desse, desse patamar. Né? Então, toda a ação que o líder vai ter vai estar conectada com um todo, visando uma relação de longo prazo. Né? Aí esse, esse hoje é, é a minha paixão, eu fiz ali, revi o meu ikigai ali. Então, e é isso aí foda animal não e deu para ver que, que você conseguiu fazer uma transição sólida né de, de levar todos os conhecimentos e coisas que você já estava fazendo é né, quando trabalhava na CLT e eram parte da CLT ali que te davam te energizavam muito te davam muito tesão né de você ajudar pessoas orientar pessoas ajudá-las a conquistar o que elas né, desejavam né alcançar objetivos resultados que é o papel do coach né e depois você se especializou outras ferramentas metodologia e hoje está é, conseguindo levar aí para o mercado a sua paixão, conseguindo remunerar sua paixão. Né? Mas você está com o um desafio agora, então, nesse momento, é de dar tração. Fala um pouquinho, então, desses desafios, só para eu tentar te ajudar da maneira mais assertiva possível. Então, é, eu acredito que é a preocupação maior de quem quer. É, ter esse tipo de liberdade, né? por exemplo, trabalhar como nômade em qualquer lugar, poder estar em casa ou poder estar no escritório por vontade própria, é, ter fonte de renda que te sustentem nisso. Então, quando eu é, me vi é, por mim mesmo, eu comecei a, a, a tirar para todo lado. Então... É, fui atrás de fazer e-books, então eu tenho hoje dois e-books com é, as campanhas rodando, porém, o resultado ainda não é o que, que eu preciso. Tenho também uma filiação... Há quanto tempo que você está com, com os e-books rodando? Tem um que já tem uns seis meses e esse outro tem 20 dias. Tá bom. E aí eu aprendi um pouco... Aí é que tá, né? Porque é muita coisa para aprender. Aprendi um pouco de tráfego, aprendi um pouco de copy, é, montar o site e tudo tem que ser comigo. Então, é, é, é muito legal. O jornada de aprendizagem, ela é fantástica. Porém, é, o, o tempo vai passando e você fica assim, e agora, e agora? E o Sim. coach tava vindo, né? Com algumas, é, alguns presenciais, porém, quando entrou a pandemia e deu uma... Né, cancelou tudo, parou tudo... E aí eu tento migrar para o digital e agora trabalhando mais forte o projeto de lançar uma, uma, um, um produto de liderança envelopado como um lançamento, né? E aí esse, esse hoje é o, o meu maior foco agora. Beleza. Então, aqui nesses 30 minutos que a gente tem, como que eu posso te ajudar na melhor forma? Onde que você está precisando mais ajuda nesse momento do seu negócio? Perfeito. É, eu... eu... Pesquisando, estudando e acompanhando muita coisa, é, eu percebi que é, antes de você criar o lançamento até o mesmo produto, você precisa ter uma base. E aí eu queria entender como que eu é, coloco essa base para sustentar a coisa toda depois. É, eu entendo que é produzindo conteúdo, é, que seja relevante, criar aquele conceito da cauda longa, né? então é, sempre vou estar tá ajudando alguma coisa. Aquele seu vídeo de 1% que você vai poder de alguma forma ajudar alguém que foi libertador, então comecei a fazer isso e ajustando a rotina para poder conseguir tendo consistência nisso daí para poder colocar o que eu queria saber é o seguinte óbvio que tem muitas fórmulas, né? fórmulas de lançamento fórmulas disso e aquilo mas o que, é que eu preciso concentrar nesse primeiro momento para poder já ter é, na hora que eu for fazer o lançamento eu ter a base e a probabilidade maior de resultado beleza Excelente. É, e realmente é, é muito difícil se encontrar no mundo de tantos gurus, tantas fórmulas, tantos caminhos. Né? Você vai querer estudar um pouquinho de cada, estuda tudo e vai, na hora da execução fala, cara, não tem que fazer tudo, aí fudeu porque é muita coisa para fazer e, e trava, né? Porque realmente é uma construção, né? às vezes as pessoas vendem né, uma fórmula como uma coisa super simples, é só você seguir o passo e vai atingir né, o pote de ouro debaixo do arco-íris. Mas, na realidade, é... não é tão simples assim, né? Pode ser simples, mas não, talvez não seja tão fácil, né? Você botar em prática tudo isso. Então, é... até uma pergunta anterior é... em relação a quais são as bases aí, ou a fórmula, ou, ou os primeiros passos para você fazer para consolidar que você tá... o seu negócio. É legal você pensar e responde, para mim, se você tiver com isso bem claro, ou se está é... ficando claro. Quanto ou qual o resultado que você quer atingir. E aí, resultado também é monetário, tá? Porque em função disso e em função da estratégia de produto, a gente vai encontrar a fórmula mais adequada para o seu momento de negócio. tá Então, deixa eu dar um exemplo. É, vamos dizer que você, é, até com a IVA a gente estava falando, vou usar o mesmo exemplo, tá? Em termos de finanças. assim Vamos dizer que você tem o objetivo de faturar R$ mil reais por mês. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 1.000, tá? Estou falando qualquer número aqui. Vamos dizer que você queira faturar 5 mil reais por mês e isso já vai, te dar, é, já vai te deixar feliz. Então você tem um objetivo claro de venda, tá? Beleza, 5 mil que eu preciso todo mês. Agora, é, você tem alguns formatos de produto que você falou isso. Você tem um e-book, você tem o processo de coaching e você também está querendo criar um curso, né, a partir dessa metodologia sobre um coaching mais voltado para liderança. E, e, e você fala também de espiritualidade mais prática, sem assim, ser religiosa. E é, a liderança, só para ficar com um pouquinho mais clareza, é a liderança executiva é, em grandes corporações ou só para entender um pouquinho melhor essa liderança é o quê? Então, aí eu vou te falar um pouco do avatar, né? O avatar seria a pessoa que está é, recém-promovido ou num caminho de liderança que ele está um pouco perdido. Então, ele precisa de ter resultado, tem a corporação cobrando, tem a equipe que precisa ser tratada de uma certa forma, e aí, nesse ponto, nessa dor que ele vai sentir ali, é a hora que ele se perde ou que ele, que ele vira o jogo. Então, se ele aceita aquilo e não consegue transformar de uma maneira... É, de que vai perdurar, ele vai ser um líder que cobra muito, esgota a equipe, e aí vem turnover alto, absenteísmo e tudo mais. Ele consegue bater uma meta dois, três meses, mas depois vem essas, essas outras, esses outros indicadores que vão derrubar ele lá na frente. Então aí seria Beleza. esse avatar. Excelente, muito bom, tá muito claro. Então é o recém-líder, né? É o, é, o, é o gerente que assume Uma primeira gerência. E acontece, tem o um grande risco de ser um excelente analista ou especialista e quando vira gerente, vira um horrível chefe e aí pode dar um tiro no pé e acabar com tudo. Ótimo, está é, muito claro. Então, é, dentro dessa pegada, você tem é, dois e-books que você falou você, e você tem o um processo de coaching. Vamos dizer que você... É, vamos lá, hoje, vamos dizer que o seu processo de coaching esteja a 3 mil reais. Estou falando aqui qualquer número. É, só o processo de coaching, se você busca 5 mil reais, se você vendesse dois desses por mês, já seria o suficiente para você alcançar o seu objetivo. Então, nesse sentido, talvez você nem precisa criar um curso e fazer uma fórmula de lançamento, que vai demandar o um, um nível de energia, o um nível de investimento, competências que você vai ter que adquirir, porque, como você falou, você vai ter que estudar tráfego, vai ter que estudar copy, você vai ter que estudar é, criação de páginas de venda, toda a parte de automação, de e-mail marketing, então são vários pilares, suporte, tem muita coisa que dependendo do seu objetivo, Talvez não seja a fórmula certa para você. Tem outras fórmulas que se você criar um funil de vendas um pouco mais previsível para você ter os seus dois clientes online né, de, de coaching por mês, esse, esse é o seu objetivo, você tem que vender dois por mês. Você não precisa de uma puta fórmula, sabe? Então, é, o primeiro ponto é isso, você entender seu objetivo versus o que você tem de produto. Tá? Agora, se você quiser fazer 5 mil com e-book, aí você vai... Hoje, os seus e-books custam quanto? É 67 reais. 67 reais. Então, você vai ter que né, dividir, Eu não sou tão bom em matemática, aí, mas, sei lá, pelo menos uns... uns 100 e-books, né? Um pouco menos é. disso, mas uns 100 e-books aí por mês. Então, para você vender 100 e-books, você vai ter que criar uma máquina de vendas, né? um funil de vendas, que necessariamente vai ter que passar por tráfego, que necessariamente vai ter que passar por é, sequências de e-mail, de venda e, e outros, outros pilares importantes também para você criar um, um funil contínuo, um funil perpétuo, né? Que é uma solução também, mas você vai ter que aprender outras coisas. Então, você tem que entender dentro do contexto que você está hoje, em termos de energia, investimento é, disponível para fazer... É, tempo Você vai ter que olhar Dentro do que você tem de produto E do que você quer buscar Qual estratégia ou fórmula Vai fazer mais sentido Não quer dizer que é para sempre Quer dizer que é por agora E aí quando você consolidar é, Um modelo de negócio Você Quando tiver alcançando ali O objetivo mínimo para você Você pode ter um objetivo mínimo e o ideal Vamos dizer que 5 mil é o mínimo para você sobreviver de forma digna e, e conseguir pagar todas as contas com conforto, que é importante para você. E vamos dizer que você precisa de, sei lá, 15 mil é o ideal para você. Então, nesse sentido, você vai ter o seu planejamento dividido nessas duas frentes. Você precisa de dois clientes para conseguir minimamente, ou você vai precisar de é, seis clientes para chegar no seu ideal, todo mês. E aí você vê se esse modelo está tá fazendo sentido e você vai consolidá-lo, tá? Uma vez que você consolida isso, aí você pode ir para os outros. Porque se você tentar vender e-book, vender processo de coaching e fazer forma de lançamento para um curso online, ferrou. Tu vai enlouquecer, entendeu? Não vai conseguir fazer nada bem. Então, é, é, é importante você entender que tem uma curva de aprendizado, muito importante, você precisa de paciência para você consolidar uma estratégia e você vai escolher uma agora e vai seguir em frente. E aí quando você consolidar essa estratégia e já tiver tendo um pouco mais de previsibilidade e retorno, aí você pode ir trazendo outras, aí você pode fazer um downsell, um upsell, a partir daquilo dali. Aí você pode brincar de, de muita coisa diferente. Tá? Mas nesse sentido, é, eu, se eu fosse você nesse momento agora, com o nível de formação que eu tenho, que você já me passou, que eu te conheço, eu focaria total em vender... Processos de coaching online, porque eu, por exemplo, nunca atendi, na época eu atendia processo de coaching, tal, mesmo eu nunca atendi presencial, então você pode se posicionar desde agora 100% online, até porque né, tem que ser, então não, não tem nenhum problema em relação a isso, é super possível. E aí você vai criar um funil para conseguir alimentar isso daí. E esse funil pode ter um e-book gratuito que você vai dar para criar sua lista né que você falou né, é importante criar a lista tal então você vai dar o seu melhor material é, gratuito ali para o cara entender que porra, é, se o Marcelo tá dando isso de graça imagina meu irmão a parada dele paga tá ligado então às vezes o, o seu e-book que hoje custa 70 reais se você der, de repente, um desses dois, né, ou uma versão mais reduzida, né, não sei como que é seu e-book, mas se você der, utilizar um e-book desse como lead magnet, né, com uma isca digital, né, é, isso pode ser a melhor forma de você é, ser a boca do funil que você vai criar, onde você vai é, investir em tráfego para a pessoa baixar esse e-book e já ter um mínimo de transformação. Uma vez que ela baixa esse book, você vai criar uma sequência de e-mails persuasivos utilizando as técnicas de copywriting que você entendeu, batendo nas dores do, do, seu, do seu avatar, do seu gerente, é, sempre trabalhando dor e trabalhando desejo dele para no final você, de repente, oferecer uma sessão experimental gratuita de 30 minutos, de uma hora, o que for. Porque a sessão experimental... É, além de você estar tá gerando um puta valor para a galera tal, vai ser onde você vai vender. É lá que vai ser a sua, a sua carta de vendas, o seu vídeo de vendas ao vivo, onde você vai fazer uma puta sessão com o cara, gerar um puta valor ali, e no final você vai dar a oportunidade para ele, Ó, se você tiver afim de seguir em frente, eu tenho aqui é, essas opções, Tem aqui um, um... eu posso fazer um acompanhamento de de três encontros, de cinco encontros, de dez encontros, dependendo da sua metodologia. Né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí só no final, depois ter gerado valor para caralho pro cara. E aí Show. você aí vai testando. E aí você não precisa ter um, um, um valor específico também no site. Você pode ir testando o seu valor. Né? Vamos dizer que hoje você tenha um processo a 2.500. Você vai sentir um pouco o naipe do cara, vai ver que ele tá empolgado, tá, e vendeu, 2.500, porra, ótimo. Aí você vai, tem o segundo, que é, você tem que fazer dois por mês, lembra? Você vai e vende 2.500 de novo, pô, perfeito, tá validado. Aí você tá querendo aumentar o preço. Na terceira, você vende por 3.000 e vê. De repente o cara vai comprar. E aí você fala, caralho, ele tá vendendo por 2.500 e... E tem gente que compra 3 mil, então você vai testando Aí depois você vai 3.500 o nego paga Aí você, 4 mil, não pagou Segundo não pagou, terceiro não pagou Opa, então nesse momento está muito caro Então você pode testar o preço é... Em função desse Porque não vai estar tá exposto Em nenhum lugar o preço do seu serviço né? Então você pode ir dessa forma Também fazendo testes Para entender melhor o seu posicionamento tal Então quanto mais sessões Experimentais você fizer mais oportunidades você tem para testar a sua persuasão de vendas, testar a sua metodologia, testar a sua, a sua geração de valor. E isso vai, vai, sendo, vai ser a sua melhor escolha. Você até pode considerar esse, esse período como um período de investimento no seu negócio, onde você vai, sei lá, passar agora dois meses, se você tiver uma reserva para segurar a bola tal, né? vai depender do contexto por detrás, mas você pode parar um período, passar um período específico, nem que seja um mês, dando isso tudo para você medir as suas métricas de conversão. Porque você vai entender que de a cada 100 e-books que as pessoas baixam, é, eu eu, você, é, as pessoas conseguem marcar com você 10 sessões. Então você tem uma conversão de sessão experimental de 10%. E das 10 sessões que, você, que são mais marcadas, 5 acontecem de verdade. Porque nego marca e não aparece. Tá, aqui, então você sabe que tem 50% de participação. E dessas 5 que você faz, você vem de um processo de coaching. Então você tem 20% de conversão em cima das sessões que aconteceram. E aí, você tem também, a cada 100 e-books, a cada 100 leads, você tem uma venda. E aí, no final, você mapeou o funil todo e você sabe que, para, sei lá, ter um, é, 100 e-books, você precisou investir. Vamos dizer que cada lead foi um foi real. Então, você investiu 100 reais e você tirou 2.500 reais. Então, seu retorno sobre investimento foi de 25. Sei lá, não estou fazendo as contas aqui direito, mas é isso que você precisa mapear hoje um funil que te dê um pouco mais de clareza para depois você ir otimizando as coisas. E falando, pô, então se esse mês eu preciso de eu preciso duas dois processos, eu tenho que ter pelo menos 200 leads ali de e-book. Não adianta achar que, pô, com 30 leads você vai vender dois. Hum. sabe, não funciona. Então você tem que ter no mínimo 200. Aí, aos poucos, você vai crescendo, você vai entender que não é 100% linear, né? Quer dizer que 500 vai vender 5, não necessariamente. Aí você vai mapeando e a cada mês você vai acompanhando isso para ver se, se a coisa está previsível, está sólida e tal. E aí, ah, porra, não, mas eu só quero atender dois. Lista de espera, aumenta preço, gera escassez, né? Fala, não, beleza, é, você faz a sessão experimental e você vai dividir a sua agenda, né? Pensando, pô, metade do dia é para a sessão experimental, metade, é, sei lá, um terço do dia é sessão experimental, um terço estudo e, e trabalho para essa máquina funcionar e um terço atendendo, entendeu? Aí você divide né, as suas tarefas em função do que é importante para ti e aí você, é, você consegue assim entender que para você ter duas vendas você precisa de tanto, e aí tudo que for a mais daquilo, você vai é, criando uma reserva de futuros clientes. Então você está sempre tranquilo, você está sempre com segurança, entendeu? Então é, é uma lógica que eu acho que você não necessariamente precisa seguir que todo mundo fala, cria um curso, fórmula de lançamento, venda milhões, faça seis em sete, se você precisa dos cinco mil, dos dez, dos quinze, dos vinte, do que for. E você já com a parada que te dá mais tesão, que é... Talvez um a um, quer essa troca, quer ver o resultado, quer fazer o personalizado, você pode focar nisso e conseguir um bom business. Tá? Agora, é, se você quiser escala, esse formato tem um limite. Você nunca vai conseguir vender 500 mil reais no mês dessa forma. Eu sei que você se torna o Tony Robbins e atenda o Obama, né, aquelas coisas todas. Então, é. Aí sim, em algum momento, talvez faça sentido você pensar em produtos de escalabilidade maior. E aí você vai pegar a, a sua experiência de não sei quantas pessoas que você ajudou, e vai ser muito mais fácil identificar os padrões de exercícios e, e, e a jornada para você criar um curso, do que você criar do zero agora. Não do zero, mas da sua cabeça tal. Quanto mais prática você tiver no campo de batalha, me né, ajudando a pessoa, a, porra, resolver os problemas dela, alcançar os objetivos dela, mais fácil vai ser depois para você desenhar uma metodologia, um método, uma didática de curso mais fluida, entendeu? E mesma coisa, e-books mais assertivos, né? problemas que você viu que, porra, de 100 atendimentos que você fez, você entendeu que 80 desses 100 tinham esse problema aqui. Então você vai criar um e-book para ajudar esse problema, que é o que todo mundo tem. E isso daí vai ser uma escola fodida. para você ter uma ideia, na época que eu atendia dessa forma, eu atendi mais de 250 pessoas de graça. 250 porra, horas, no mínimo, para entender... Eu sempre perguntava, qual é o seu sonho? Ouvir o sonho da pessoa 250 vezes, você começa a ver, caralho, tipo, tô vendo aqui o que, que se repete. Qual é o seu, problema, qual é o seu maior problema hoje? Você começa... Então, isso daí te traz uma... uma uma força, uma solidez, para depois você ser muito mais assertivo. Aí depois fiz mais de 200 processos também, com, com a galera, processo lá de 10 sessões, tá, isso aqui, né, né. e aí depois ficou muito fácil para mim criar uma primeira metodologia. Aí eu criei um curso, aí apliquei esse curso, primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma, agora eu pesquisa, analisar, na última vez eu analisei mais de 500 formulários, tá, isso aqui né, detalhes, Porra, consolidando, eu não pedia para alguém da equipe consolidar as coisas. Eu consolidava e, e sublinhava e negrito, e, porra, tá aqui as categorias dos maiores problemas, dos maiores sonhos. Porque aí, meu irmão, você entranha a parada. E aí agora eu tô criando um novo curso que eu acho que vai resolver ainda melhor, de forma ainda mais rápida, de forma ainda mais assertiva, com todos os aprendizados que eu tive, feedback, né? Trocação com, com alunos, com porra, pessoas que não compraram, entender por que, que elas não compraram e tal. E aí fica muito mais fácil você criar um curso que, que resolve, não né? seja mais um curso aí só para ganhar dinheiro, como muita gente faz, sabe? Que é, que é a parada que a gente tem tá aqui é para, porra, ajudar, gerar valor e contribuir, né? Então é, é uma forma, para mim, a mentoria no início, a consultoria, o coaching e tal, te ajuda muito a desenvolver algo assertivo, foda porque você já tem a sua experiência é, quando você era gerente né? quando você é, não era gerente, você recebia ordens também de pessoas que faziam merda então você tem já um conhecimento fodido do, do outro lado das dores do cara agora você está indo para o lado da, da orientação e aí você vai ser super legítimo para trazer uma transformação da qual você pode falar sobre, né? que você já viveu e que você agora está ajudando o, outras pessoas. E, e essa estratégia de você oferecer sessões gratuitas tal, não precisa ser uma coisa para sempre. Né? Isso aí durou na minha vida alguns meses. Aí depois, quando começou a ter um volume muito grande, eu, de, eu decidi é, meio que não fazer mais tantos processos individuais. Hoje, eu praticamente não faço. É raríssimo e, e hoje o processo individual comigo tá, tá, tem um investimento que é, hoje, pelo menos cinco vezes. Hoje, tipo a hora, num processo comigo, custa mil reais. Então, um processo de dez sessões custa dez mil reais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é só para quem realmente não quer um curso ou uma mentoria em grupo. Que eu tenho, eu tenho daqui, de graça. Quem não quer investir nada, eu tenho o meu canal no YouTube com 500 vídeos. Lá para você assistir todos, que eu falo de tudo que eu, que eu trago aqui, os meus cursos. Tem aqui essas lives que eu faço, tem o conteúdo diário que eu posto, tem meu meu tv tem, tem muita coisa. Aí quem quer isso mais organizado, com uma metodologia, com, com uma, um acesso, uma mentoria mais próxima, tal tem os cursos. Como você fez lá. Né? E aí o curso tem, tem um, uma proposta de valor diferenciada. Quem quer uma coisa... Quem quer consolidar, escalar isso tudo... Tem uma mentoria em grupo... Para a galera que quiser acompanhar... É, fazer parte de um Peer Learning... E ter é, esse tipo de, de troca que a gente está tendo aqui... Né, mais direcionado tal... Durante seis meses... Beleza, também tem... Quem quer 100% personalizado o Ian... Está ali só pensando comigo... Aí tem o individual... Só que hoje o individual para mim... Não faz tanto sentido... Porque realmente é muito engajamento de tempo... E, e, e, a, e a hora que eu passo com uma pessoa apenas, eu poderia estar tá criando outras coisas para falar com 50 mil pessoas, entendeu? Então, hora, é por isso hora. que hoje... É, não é a hora, tem toda tem uma barata. coisa por detrás. Enfim, não preciso falar com você, só, você sabe muito bem isso, né? Então, é, é tudo uma questão de entender o que, que faz sentido para você o que, que te dá mais tesão, eu amo fazer isso daqui, sabe? Eu saio daqui, tá? Pô, hoje o dia foi pesado, meu irmão, super cansado, tal, tá? final do dia, tá? E, pô, que hora você vai te conectar? Eu falo, não, não 7h50 já, já tô saindo e tal, mas isso daqui me dá um ânimo muito grande, então eu poderia só ficar fazendo isso daqui, porque eu adoro, porra, analisar a situação, tentar trazer uma luz, tentar tra tra trazer um caminho, falar de coisas que eu errei, que eu acertei e tal, então, cada um tem que entender qual é o tesão da parada, e desenhar né, um negócio online, projetos que, que permitam você vivenciar o máximo possível esse tipo de, de tesão, entendeu? E aí você tem que se perguntar, para resumir, né, voltar um pouco de tudo que você falou. Qual dos três formatos, e-book, coaching, processo individual, né? ou curso te dá mais tesão hoje para você focar, para você falar, porra, deixa eu consolidar isso daqui. Aí você foca aí dentro disso você vai entender qual é a melhor estratégia barra fórmula que você vai utilizar e aí depois disso em função dos resultados você vai ajustando a estratégia para cima ou para baixo né dependendo do que você quer é, investir de tempo investimento grana para você é, ter de resultado lá no final da, da equação então Deu para dar um pouquinho de luz aí, me fala se fez sentido. Pô, sensacional. Na verdade, assim, tá, é, é, era até um pouco mais na cara, né? Mas eu, eu me relutava, tá? Nessa, mas é. Você deu uma luz no sentido seguinte: eu pego o que eu já sei de funil, de copo e coloco aonde eu preciso, vou ter os 80-20 ali. Né? Vou, vou gastar menos energia no sentido de captação e tudo mais, que é igual você falou, a princípio são dois clientes. Ótimo, dois, três, quatro. É mais fácil do que 100, 200, por mais que o ticket seja menor e tal, mas de repente é o que vai me dar a musculatura que eu preciso para poder fazer essa segunda parte aí sim, é, mas o, o, o principal é que vai dar tranquilidade hoje, né? Esse é, é o mais, é, é o pulo do gato nesse caso. Foi sensacional. É muito mais rápido também, é muito mais rápido. E, e aí... Uma vez que você tenha garantido esses dois, três, quatro, que são importantes ali para você né, viver com seu objetivo, sobrou tempo, vai desenvolvendo outras coisas. Aí oh. você vai criando funil, estudando a parte do e-book, porque de repente isso daí vai te dar um, uma, uma boca de funil qualificada ainda maior do que simplesmente dar o e-book de graça, porque ali talvez tenha muito curioso. Mas quando você vende algo para alguém, você já... Muda completamente o patamar dessa pessoa De usuário, né, de, de audiência para cliente né, Por menor que seja né, Nos Estados Unidos eles usam muito essa estratégia do tripwire Que eles chamam né, Que é, você dá um, um e-book de graça Logo na página de obrigado você vende uma coisa muito baratinha Só para o cara passar o cartão dele 9 reais, sabe? Eu vou e tal, comprei Uma vez que o cara compra é outro tipo de relação que ele tem com você, ele é seu cliente. E aí uma vez que ele vira seu cliente, é muito mais fácil você depois ir vendendo outras coisas. E essa escadinha pode ser até direto, vendeu de 9,90, porra, o cara na página de obrigado já tem lá o de 99. Agora, porra, legal, aí foi pro 499 e aí vai, entendeu? Você pode ir brincando com esse cross selling, esse upselling e tal. Ou você pô, vendeu ah, o coaching no final, se você tiver, sei lá, uma, uma, uma imersão, sei lá, em grupo, né, que você, a cada três meses, você faz um dia online só para falar de produtividade. Então, você vai trazer todas as técnicas de produtividade e tal. Aí você já vende. Ó, se quiser também, você pode ter de bônus. É, eu te dou de bônus é, essa, parte, esse, essa imersão, quem quiser comprar, participar paga mil reais já que você tá fazendo aqui o processo de coach comigo em vez de pagar mil reais você pode participar por pelo investimento de 500 reais aí você já faz uma venda combinada ali então você pode pensar em várias estratégias para fortalecer esse funil do coaching se é a parada que te dá mais tesão e aí depois disso quando você tiver é, mais rentabilidade, tiver porra, mais fluxo tal, e você está seguro sobre a metodologia, o método, ou você simplesmente quer mudar de estratégia, aí você consolida outras frentes. Sabendo que essa, esse funil, o legal de você criar sistemas, funis tal, é que você pode abrir e fechar a torneirinha com muito mais facilidade. Então, uma vez que você tiver mapeado tudo isso, tiver bem redondo em termos de, de ferramentas, de tráfego, saber os criativos que funcionam melhor, depois as sequências de e-mails escritas, né? Aí você pode... Cara, o meu... A parada que eu fazia, eu automatizava tudo, até o ponto da pessoa receber o e-mail, clicar, encontrar na minha agenda o espaço, marcar uh, na, na própria agenda, você pode fazer isso com o You Can Book Me, com Calendly, tem várias ferramentas que olham na sua agenda, você pode dedicar momentos específicos, dá para tipo... Você contrata uma assistente virtual que vai te ajudar é, com um monte de coisa. Também no final você só entra ali no seu escritóriozinho para gerar valor. Então isso pode ser lindo de criar, sabe? E aí, porra, não, não quero mais essa, esse sistema. Você fecha a mangueirinha, não vai entrar mais e-book, lá o quê? Então tá de boa. Quer tirar férias? Fecha a mangueirinha. Pô, voltou dois meses depois, porque porra, você quis ir para não ser onde tal, né? ficar de boa, volta. E a máquina volta A máquina de prospecção Volta a funcionar Então dá para você criar uma coisa muito sólida A partir disso E aí você tem, sempre tem a estratégia também De aumentando a autoridade e tal, Você pode ir aumentando o investimento da, Do seu processo Que aí você não precisa vender mais Você pode vender a mesma quantidade Mas só que com um posicionamento maior E, e ó, tem gente que não tem essa de, pô, não, mas é muito caro. É uma questão de, você, de posicionamento, cara. Tem gente que vende a hora a 5 mil reais, tem gente em processo de coaching, né, de 50 mil reais, de 100 mil reais. aí é o coaching pro, pro cara que pode pagar isso, ou o cara que a empresa vai pagar, né. E aí tem, tem vários posicionamentos, né. Agora, é fácil, né, você vender uma coisa... Eu não vendo mentoria de, de 10 mil reais todo dia, nem quero e e é um investimento muito importante. Mas, em algumas situações, faz tanto sentido, tem tanto resultado para a pessoa, porque é, é, é mudança de vida, é, é desenho de negócio, que porra, a pessoa tem um retorno 10 vezes maior em relação a isso. Porque, às vezes, são, são pequenas coisas que a gente monta juntos ali em relação ao negócio que o cara começa a vender 10 vezes mais do que ele vendia antes e, e paga o investimento. Então, é sempre importante né, focar na geração de valor. É, e se você gera uma transformação, imagina, olha a transformação que você gera na vida do cara. De porra, o cara é um, é um gerente, era, era um especialista, um analista que porra, era um high potential total, né, por um talento na empresa, sendo valorizado, tal. Né, ele vai lá e porra, recebe uma promoção, vira gerente. A vida dele vira um inferno porque ele não sabe liderar. Ele agora, antes ele conseguia sair às seis, agora está saindo 11 horas todos os dias ele é inseguro, mas tem que mostrar segurança, ele não sabe lidar com as pessoas mais velhas que ele na própria, na própria equipe ninguém respeita ele tem, tipo assim, a vida dele virou um inferno mané. e você vai lá e ajuda o cara a resolver isso e aí o cara continua na, na jornada corporativa dele crescendo, agora com mais confiança porra, isso tem preço? Mané? Não tem preço 2 é mil, 5 mil, 10 mil porra, isso é um, é um salário dele você muda a vida do cara, porra, por um salário. Você acha que não, não vale a pena o cara investir um salário dele? Então, é, não tem essa, sabe? Tipo, é, Hoje você encontra processo de coaching de 300 reais a, a 100 mil reais. Então, você só tem que encontrar hoje aonde que faz mais sentido você se posicionar. E, e questionando isso a cada dia, para ver se está se tá fazendo sentido ainda. tal Uma coisa que eu sempre pergunto nos meus cursos, no final, é assim, é, o, o investimento que você fez... Não, você recebeu mais valor do, do que o investimento que você fez? Você recebeu um valor equivalente ao investimento que você fez ou você recebeu menos valor em relação ao investimento que você fez? Eu nunca... Recebi uma coisa ali menor, né? Tipo, recebi menos do que eu investi. Então, isso me mostra que a entrega tá boa. Aí eu comparo sempre a porcentagem do recebi mais ou recebi equivalente. E isso daí vai me permitindo aumentar o preço do, do, do que eu tenho de produto, entendeu? E aí quando que eu vou parar? Quando ninguém mais falar que tá recebendo mais valor do que o investimento. Então, eu falei, pô, beleza. Ou quando as pessoas pararem de comprar. Aí eu, ah, tá, então aqui eu acho que eu cheguei num limite meu hoje. Né? Não quer dizer que vai ser amanhã. Porque de repente amanhã eu vou estar com ainda mais autoridade, mais resultado, mais sei lá o quê. Nananá. E aí eu vou poder continuar aumentando. E aí, ah, porra, só pensa em dinheiro, tu é uma filha da puta. Não, eu, tipo, eu, eu tô aqui, meu irmão, que ninguém tá pagando para estar aqui. A gente tá conversando, a gente tá gerando valor, sabe, então... Não é uma questão de, de ah, só pensa em ganhar dinheiro. Não, a coisa tem que ser sustentável, tem que fazer sentido e eu posso pegar essa grana que eu ganhar e eu posso investir em ainda mais conteúdo, eu posso doar, eu posso é, criar premiações para os meus alunos falando que eu vou investir 10 mil reais no, na pessoa que conseguir é, a maior transformação. Eu vou, vou entrar de sócio no negócio da pessoa, já que eu estou ensinando um curso para ajudar o cara a criar um negócio online. Eu falo lá, ó, para os cinco primeiros que conseguirem ter as. A, olha olha as ideias que você pode criar. Para os cinco primeiros que conseguirem criar um negócio online e venderem já o equivalente ao investimento do curso, eu vou entrar como parceiro, dando 10 mil reais para você investir em tráfego. Sabe? É isso, você vai gerando cada vez mais valor. Aí, porra, eu faço isso com um cara que está criando software que vai ajudar educação infantil nas favelas, olha só a roda, como vai girando, uma coisa maneira, sabe? Então, é, dinheiro é apenas um meio, é um, é um... Se você é um filho da puta, você vai se tornar mais filho da puta, se você é um cara do bem, você vai gerar mais valor. Então, tem que desmistificar um pouco essa questão do... Tem muita gente que fala, não, viver de propósito, de luz. Cara, é fundamental viver de propósito, porque é o que motiva, é o que nos faz ir além, é, é aquele combustível que... que é maior do que simplesmente ganhar dinheiro ou pagar as contas no final do mês né mas não dá para ser naive né não dá para ser inocente e achar que é só viver a minha paixão né por isso que o ikigai tem essas quatro esferas tem o que eu amo fazer o que eu faço bem o que o mundo precisa porque tem que ter um problema para resolver e como que você ganha dinheiro com isso porque senão vai ser filantropia. Está tudo bem fazer filantropia, mas se você tiver outra fonte de renda, para que você não passe fome. né Então, é, é sempre uma questão de equilíbrio. Então, meu rei, fez sentido? Ajudou? Demais, demais. Show de bola. Que bom. Top. Fico muito feliz. Então, isso daqui, a ideia é fazer umas mentorias meio express, mas que possa... Não só te ajudar, mas também ajudar a galera. Depois vocês comentem aí, galera, se, se fez sentido, se ajudou, deu um like aí. Mas eu, vou, eu vou salvar lá no, no IGTV, para quem chegou meio que no final aí também pode assistir com calma. É, manda também direct para mim, se vocês quiserem, que eu estou criando uma lista é, de espera lá de pessoas para eu ir chamando para esse tipo de. Eu, eu não gostava muito de fazer live, para falar a verdade, assim, tipo eu falando só. Mas nessa pegada aqui eu curto mais. Então eu devo fazer mais nessas lives aqui. Aí eu tô botando lá uma listazinha né, para ir convidando a galera para a gente trocar essa ideia fazer essa mentoria online. Então só mandar um direct para mim. E que mais? É, é isso. Se tiverem pergunta aí para o Marcelo também, fique à vontade. A gente tem mais uns cinco minutinhos. Mas é isso, Marcelo. Segue na jornada aí, porque, porra, tu tá com um projeto lindo. tá com muita intenção porra, do bem por detrás, é um problema real, eu vivi esse problema, eu lembro, na primeira vez que eu me tornei gerente lá na L'Oréal porra, foi assustador, eu tava no topo, porra, surfando, tirando o ano, virei gerente falei, fudeu, o que que eu tô fazendo aqui? Foram três meses de, de muita dor, de verdade, foi foi muito difícil para mim, então eu, se eu tivesse alguém para me orientar, me aconselhar, me ajudar, naquele momento ia, ia ser... Ser definitivamente um divisor. Então, parabéns aí pela clareza né, de quem que você está ajudando. E sem dúvida, isso, isso vai gerar muito valor para muita gente. Show. Bom demais. Beleza? Então, ó, tivemos uma pergunta aqui. Deixa, deixa eu botar. Ah, veio, ó. Então, o FG, não sei seu nome, desculpa, mas Fantini. Perguntou aqui, o que acham de queimar as pontes ao invés de uma transição tranquila? Então, eu posso falar um pouquinho sobre isso se você complementa, se quiser, tá, Marcelo? É, eu prefiro transições tranquilas, Fernando, valeu, é, porque são menos estressantes e mais planejadas e eu sou super fã de sustentabilidade, eu prefiro coisas mais sustentáveis, né, onde eu não tenha que... É, Comprometer minha saúde mental Ou arriscar Muito é, o bem-estar Da minha família, porque às vezes as pessoas dependem de mim Então eu prefiro a transição tranquila Quer dizer que dá para fazer a transição Tranquila sempre? Não Tem vezes que você é mandado embora Você não esperava por isso Às vezes uma crise pinta, às vezes você tem um burnout Às vezes você perde um ente querido Às vezes você é, Acaba com um relacionamento, então o problema é que muitas vezes a gente espera a bomba estourar né, para fazer a transição, porque o ser humano ele é muito lento em termos de mudança, né? a gente só muda quando o fogo está queimando já a bunda. Né? Então, é, por isso que eu sou fã de antecipar esses questionamentos, de, de dar é, sempre, de assumir uma atitude mais observadora em relação à vida e não deixar chegar no limite. tá? Agora, é, se já está no limite, pô, não aguenta mais o chefe, não aguenta mais o contexto, não aguenta mais nada, tipo, quer explodir, todo mundo só pensa no ficar assistindo documentário para ver como fazer um atentado terrorista no escritório, aí, brother, porra, tá, tá trevas, aí você pode queimar a ponte, e aí você vê o que, que é possível ser feito em termos de planejamento, né, é, eu gosto muito daquele plano A, Z, B, você fica com o plano A, A, B, Z, desculpa, o plano A, que é o plano ideal, para tudo dar certo. O plano B vai ser a, o, o que vai acontecer depois de você começar a se botar em movimento, porque geralmente quando a gente traça um plano, tudo que acontece, é tudo pode acontecer, menos exatamente como a gente traçou, né? Então seria mais o caminho B, mas pelo menos tem a mesma direção, né? Que é o canhão apontado. E o plano Z é se tudo der errado. Mano. Tá? Eu não aguento mais, eu pedi demissão amanhã. Porra! Plano A não deu certo, plano B não deu certo, não, depressão, acabou o dinheiro, não tem para Qual é o plano Z? É voltar para casa dos pais, é, porra, é trabalhar de freelance no, no, no fiverr.com, é, é pedir, de repente, trabalhar no, no Starbucks, né? eu falo isso porque eu já trabalhei tá? no Starbucks, então não tem nada contra, mas é pensar em estratégias, que você sabe que porra, dali não passa, né? Então, isso pode te ajudar também a queimar a ponte é, com um planejamento de, de último momento, vamos dizer assim. Então, não sei, Marcela, se você quer trazer outros pontos também. Então, é isso mesmo. O problema todo de é você queimar a ponte sem nem pensar o que, que você vai fazer, sem ter estratégia nenhuma, é que você não vai ficar tranquilo. É, e você tende a Ficar parado, ficar mais à toa para dar aquela descansada, e isso vai consumindo seu tempo. Quando você perceber, aí a, o seu plano Z chega e vai ser voltar para um, arrumar um trabalho de novo. Esse é o problema. É. Exato. Então tá aí nossa contribuição, Fernando. Galera, obrigado. Marcelo, parabéns pelo projeto, valeu mesmo aí. Pela presença, estamos juntos Sucesso nessa jornada Não tenho dúvida que você vai voar longe E quero fazer de novo essa conversa Aqui, mas lá Lá na frente quando você já trouxer aí Os resultados desses testes Que você vai fazer, beleza? Combinado, estamos juntos Valeu Galera, boa noite, obrigado por tudo Presença de todos, valeu galera Aí da R30, estamos juntos Até a próxima